Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é o Maite, se você ainda não está inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, já deixa seu like, compartilha com seus amigos os comentarinhos aí, né, que eu falei tudo sem vírgula, falei Comenta gente. com seus amigos os comentarinhos aí. Se <risos> inscreve no canal, gente, se você não está inscrito, se você já está inscrito, é nóis, deixa aquele comentarinho dizendo, já sou inscrito aí, né, não, não tá aí. Me não nota é? aí. Bem, galera, a gente vai continuar com os quizzinhos da vida, que é isso que a gente faz agora, né, é um canal, vamos mudar o um canal para nome de quiz, quiz, só isso. Casal, não quiz. Não... Casal quiz. Casal quiz. Casal quiz. E hoje a gente vai, que é, um a gente falou num outro vídeo aí, não sei se foi pro ar é, Em qual idoso famoso você vai se transformar? Que tem aí o Didi, mão, o Didi, o Didi no Instagram, tá irado Palmirinha Palmirinha ah, eu, eu acho que eu, eu quero virar o Didi, o Didi do hype Chama a galera do bingo <risos> Porque quando a gente vai ficando velho, né, a gente vai chegando nesses, é culpa tua esses pisos Tu começou com esses negócios. Tu gostou? Eu gostei. Eu, eu gostei. Que bom que a culpa é culpa minha. Vamos lá, então. E qual idoso famoso você vai se transformar? Escolha uma atividade física pra fazer de manhã. Não, calma aí, lê de novo. Escolha uma atividade para fazer de manhã. Cérebro físico. física. Que estranho, eu falei atividade <risos> do cérebro. físico. Será que eu tô precisando? É, talvez. Cérebro falando, vai, maluco. Escolha uma atividade pra fazer de manhã. Ah, pera aí. Eu sou velho, e acordo cedo? Eu não sei se eu acordo cedo quando eu sou velho. Ah, é agora, já, hoje. Dá pra saber quem eu vou me tornar. Ir ao médico, caminhar na orla da praia, passar roupa, observar a rua pela janela, ler todas as revistas do jornal, fumar o seu bom cachimbo, tomar um cafezinho ouvindo música ou fazer um bolo. O meu é tomar um cafezinho ouvindo música. <risos> eu não faço isso... Não, o meu vai ser muito óbvio também. Eu vou observar a rua pela janela, porque eu gosto de fazer o quê? Isso, né? Não, eu vou tá estar nem... ouvindo minha musiquinha com o cafezinho e tô só olhando pela janela. É, tranquilinho. A gente <risos> faz hoje em dia já. Escolha uma estampa de roupa. Vixi, você não escolhe nenhuma, pô. É? Que estampas feias. Não gostei de nenhuma estampa também, não. E aí? Ah, eu acho minha que eu iria dessa. na quadriculada ali. Vai, vai, vai embaixo na minha Essa? Se... É, é, menos mal. Tirando aquelas florzinhas do canto, né? Não, eu iria nessa aqui, porque se for só um vestidinho, uma coisa assim. Hum, tranquilo. De boa. Bonito. Seu sonho é envelhecer, para. Dormir o dia todo, se aposentar, finalmente trabalhar com o que ama, cuidar das suas plantas, ter tempo para cuidar do corpo e da alma, falar o, falar que, o quiser. que quiser sem ser silenciado, parar de ter seus sonhos esmagados, cuidar da sua família de boa. Ou eu acho que ou só cuidar da planta, porque dormir o dia todo é chato. Não. É, só cuidar das plantas de boi, Ah, eu acho que também. Cuidar de planta? Na verdade, sei lá. Ah, quando eu envelhecer, eu queria poder me aposentar um dia, pra ter um dinheiro entrando aí. Ah, mas a aposentadoria não vai entrar nada. Ah, vai, já, eu tô é ligada, melhor já ir guardando. Mas já. É melhor que nada. Eu vou é, estar cuidando da minha planta, mas beleza, pelo menos estou é. recebendo alguma coisa. Como você prefere o seu café? Você nem toma, né? Não, mas você é mais café. Com açúcar, com leite, com adoçante feito com grãos especiais. Puro e forte, puro e fraco Não tomo café, prefiro chá Tô entre... Feito com grãos especiais ou puro e forte? Eu vou de puro e forte. Grãos especiais, Ah, menina. sei lá, Isso é do, do, do alto do morro. Alto, do e humor. o meu, claramente, é, prefiro chá. Prefiro chá, não com tá, certeza. Não. Como vai ser a sua relação com a tecnologia quando envelhecer? Vou querer fazer tudo via internet, a tecnologia... De... É, eu vou, por não tem que sair Eu não de sei, cara. porque se de... não for mais internet, se tiver outro bagulho mais avançado? Como é que eu vou responder então, isso? Já futuro, não é já. a minha. A tecnologia destruiu tudo, então nunca vou me atualizar. Da hora, isso. Estarei cuidando de mim, não entrarei na internet, vou... Eu pedi para os meus netos me ensinarem tudo. Na internet já existe. Sim. Vou comprar um robô para me ensinar. Eu que vou ensinar meus netos, deixando tudo sempre no silencioso. Vou sempre utilizar. A Ao meu, favor. Ao meu favor. Tem muitas respostas, né? Até que eu é, não sei. É muita coisa. Eu compraria um robô, mas não para me ensinar, mas só para fazer só os bagulhos. Um é, é, só um robô. Eu já ia deixar tudo no silencioso sempre, porque eu já deixo hoje em dia. É, então... então já ia estar tudo no silencioso. É, eu também. Na... Nunca fica para tocar. Não, não sei se eu vou ter netos, mas se eu tivesse, eu ia ensinar tudo para isso. Escolha um passatempo. Tricotar, fumar mais um cachimbo, beber com os amigos comendo uma porção, ler livros sobre filosofia e antropologia, escrever contos para uma revista, escolher seus looks do dia, cozinhar só pra você, cantar na frente de casa. Eu fumaria um cachimbo escrevendo para uma conto uma revista. Mas. Do nada, eu gosto de fumar cachimbo. E escrever contos para uma revista, cara. Tá, escolhe ponto. igual dos dois, porque eu não podia responder os dois. Hum escrever conto, porque escrever conto é mais da hora, cachimba vai morrer. É, claramente. É, e você? Eu? Eu não entendi esse de cantar na frente de casa. Como assim tu cantar ah, na frente de sai casa? Sai na rua e assim, vai, na frente de casa. Não, nunca falei isso. Tricotar eu acho que eu faria, mas eu ia fazer durante... Só um minuto? Vamos voltar? Mas eu ia fazer durante uma semana, porque eu enjoo rápido essas é, coisas. Eu já tentei não. começar a pintar, tricotar, bordar, tentei tudo, eu canto. Como que é a pergunta, tá beleza? Agora é o passatempo. Eu acho que eu ia preferir beber com os amigos, comendo uma a porção. Ah, beber com os amigos não é um passatempo, você vai fazer isso uma vez por semana, ah, contar, você pode então tricotar todo dia. Então eu ia preferir cozinhar só pra mim. Ah, Sim. delícia, hein? Mas é a que mais tem a ver. Posso Mas eu gosto um de um cozinhar pouquinho? pra você também, é, então. De boa, então. Ninguém. É que as coisas que eu faço pra mim, sozinha, meio que já você conta como você sozinha, Se puder comer um pouquinho, lá. já tá tranquilo. Pra onde você vai pegar o ônibus no horário de pico? Bingo! Ah, porque eu vou ser velha, então eu vou pegar o óleo de pico, que é É porque vai pegar busão de graça, eu com adoro, certeza. Adoro velho, adoro velho. Bingo Vale da Terceira, idade, centro da cidade, a praça principal, lugar nenhum. Só vou dar um rolê para fazer compras pro salão da sua comadre e mercadão. Lugar nenhum, só rolê o meu. Ah, mas você é o meu seja isso também, com toda certeza. Quem que eu sou? Nossa! Eu sou a Elza Soares, tava passando o show hoje. dela no Rock in Rio. Depois de vários trancos e barrancos, você vai viver sua velhice em total plenitude. E ai de quem não respeitar a sua voz. Vamos ver qual é o seu que eu já vi que é da hora. Ah, é não! Ai, você vai envelhecer para ser um ícone de vida boêmia. Mas para chegar lá com saúde, talvez seja melhor dar uma maneiradinha na bebida, viu, meu jovem? Mas eu nem coloquei bebida bebo. em nenhum eu não bebo, eu nem coloquei bebida, não é, Não faz nem isso. sentido, mas enfim Se você gostou desse quiz, desse, eu gostei muito Eu queria ter tirado o Didi, confesso que Eu, eu adorei ter tirado o Zeca Pagodinho Eu acho que eu vou ser tipo ele mesmo quando eu for velha eu, eu vou continuar o... fazendo os bagulhos, eu vou ajudar todo mundo Eu vou é, fazer tudo, eu gosto dele Eu queria ser o Didi do Hype, eu fiquei triste com eu... a Elza Soares Eu queria ser o Didi do Hype Ou o Palmeirinha, né? Não, o Palmir, Palmirinha é muito vó. Eu Didi queria ser o Didi do Hype. É. É, eu sou o Zeca Pagotinho, sou mais da hora que o Didi Não, do tá Hype. hora que todo mundo, pô. Sim. Se inscreve no canal, deixe seu like, seja bem-vindo e até a próxima. Tchau.